Cara, eu tinha que gravar essa Magikarp, o cara coloca uma Magikarp pra seguir ele, cara. Eu andando assim, splash, splash, splash. Oh yeah! Estamos começando mais um episódio de A Jornada do Herói. E olha só quem tá me seguindo. War todo, É isso aí, pessoal. Descobri como é que faz para colocar um Pokémon para te seguir. De fato, é bem simples, né? Você tem que só que arrastar o seu Pokémon aqui, como eu falei nos episódios anteriores. Só que tem um detalhe: você precisa ter a room do Pokémon é, Heart Gold e Soul, ou SoulSilver Silver instalada. Então, basicamente, tudo que eu fiz foi ir lá na pasta do jogo e colocar as rooms. Eu acabei colocando todas as rooms agora não tem mais problema de mapa, não tem nada, porque todos os itens necessários para rodar o jogo tá aqui. Você pode rodar o jogo só com o Fire Red ou só com o Heart, Heart Gold, Gold Heart, Soul, Soul, Soul Silver, alguma coisa assim, mas não é Não é muito recomendável você jogar sem, sem os três jogos. Então eu fui lá, instalei as três rooms e agora eu tenho todos os, os dados certinhos. Bem, agora com o nosso seguidor aqui, nós vamos dar sequência à Jornada do Herói. E, bem, como vocês viram no episódio anterior, depois que a gente venceu a Mist o guardião saiu aqui da frente, muito obrigado, e liberou o espaço aqui pra casa. Basicamente, essa casa foi atacada pela equipe Rocket, que roubaram a TM do tiozinho aqui. TM, acho é uma TM, acho que é TM-25, é... Não falo qual tem que era, mas... Daí quando você sai, aparece um Rocket aqui, agora ele sumiu, porque eu já derrotei ele. Você não é obrigado a lutar com ele, mas você pode lutar, ele aparece bem aqui, no meio, entre eu e o Herod, eu sei lá o que. E daí você tem um caminho livre pra poder ir para a cidade de Vermilion, onde tem o terceiro ginásio. Toma cuidado para não descer aqui, senão você tem que estar a volta inteira. Vindo pra cá, tem uma árvorezinha que não deixa a gente passar, a gente vai precisar do HM1 o que é um golpe normal que a gente pode ensinar para diversos pokémons. Mas como a gente ainda não tem o Cut, então a gente tem que vir por aqui. E isso é algo interessante. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Que é que se a gente vir por esse caminho aqui, ó. A gente vai ter uns matinhos que tem alguns pokémons interessantes. Tipo o Meow. Vamos ver se vai ser. O Hot Hot. O Persim, Que então é um lugar até interessante. Principalmente se você conseguir enfrentar um Persian, O um Persim dá bastante XP se você vencer ele. Mas enfim, basicamente um lugar muito bom pra, pra upar. Não, não vou dizer que é o melhor, né? Porque a gente já tá aqui mais de level 20 e acaba não dando tanta XP quanto a gente gostaria. Mas é um lugar muito bom pra, pra upar level. Eu não vou pegar o Watch, -watch porque eu já peguei o watch, watch agora há pouco, enquanto eu tava tentando fazer esse vídeo. Porque na verdade, até peço desculpas que eu mostrei a luta pelo com o Rocket ali em cima, exatamente por causa disso. Eu estava tentando gravar, só que deu um, um problema aqui no meu notebook. E daí eu perdi toda a gravação, por isso que eu tenho que gravar de novo. Outro Pokémon chato. Pô, Dixie. Dixie, level 15. Enfim, agora o que eu quero mostrar para vocês é ali embaixo é o Daycare que é o local que me perguntaram sobre. Ah, tem um, um local que você consegue treinar os seus Pokémon sem lutar. Bem, esse é o local, é o Daycare, que basicamente eles cuidam do seu pokémon, para cada passo que você der, ele vai ganhar um XP. É essa casinha aqui que tem aqui embaixo, cuidado para não cair senão se me dá a volta também lá. Opa, é aqui. E eu já tinha vindo, eu tinha pegado o um miau eu vim e deixei ele aqui pra evoluir. Aí é basicamente se não me engano pra, pra cada level, ó, ele, é 100 que eles cobram, 100, não sei. É sempre é por você deixar e mais por cada level. Eu vou três levels, então estamos cobrando 400 pra pegar o, o Miau de volta. Eu não lembro que level que ele tava, mas eu não, não vou pegar ele agora, não sei nem se eu tenho interesse. Então, deixa eu pegar. Eu acho que eu tenho dinheiro pra isso. Vou pegar aqui. Só pra ver que level que ele tá. Ele foi pra, pra minha máquina aqui. Vamos ver. Ó, oh, um delete. Passei por cima do delete. Bem, vamos ver aqui, o miau apareceu aqui, não apareceu? Ué. Ah não, ele veio aqui pro, pro final, aqui, miau Aqui então ele tá no level 13, ele evoluiu 3 levels, tava tá no level 10 quando eu peguei ele. E eu poderia deixar outros pokémons aqui, eu tenho outros, mas eu não, não vou deixar nenhum evoluindo agora, vou esperar pra quando tiver algum pokémon mais útil, mais pra frente. Não que o meu não seja útil, mas é que eu já tenho vários pokémons normais, eu não, não quero desperdiçar espaço, desperdiçar dinheiro com outro pokémon normal, né, sendo que eu já tô evoluindo alguns. Bem, aqui eu não vou poder descer porque essa é a... a Road, Acho que é a Wilder, alguma coisa assim, que é um, um local que você só pode ir de bicicleta, e eles não deixam você passar se você não tiver bicicleta. Então, no caso, nós vamos ter que pegar esse atalhozinho aqui, já tá não tem nada, mas então menos é um local que a gente pode usar. se a gente tiver bike, vamos lá correndo, corre, corre, corre, corre, corre, corre. E ele vai nos possibilitar chegar até a cidade de Vermilion. Sim, é, acho que é Vermilion, que é a terceira insígnia, que é, se não me engano, a insígnia elétrica. Então, é bom a gente já ir pensando nos Os Pokémons que nós vamos usar. Contra o surja alguma coisa assim o caminho aqui é bem simples, tem a saída da, da rota das bicicletas aqui pra cima Tem alguns pokémons aqui nessa rota que eu não me lembro quais são, tem alguns treinadores pra você lutar com esses dois aqui é, Mais pessoas aqui, e aqui a gente chegou à cidade de Vermilion Que aqui tem bastante coisa pra mostrar, que é uma cidade importantíssima primeira coisa que eu vou mostrar é que, por exemplo, para você ir no ginásio, você tem que ter o cut. E para você conseguir o cut, você tem que vir aqui no SSM, que foi o lugar que a gente pegou o ticket lá com o Bill, lá em cima. Então se você não pegou o ticket, você corre lá em cima, na cidade de Cerulio, e, e fala com o Bill e pega. Daí eles vão deixar você passar aqui, e você vai entrar dentro do navio que tem ali para baixo, e lá você vai ter uma luta com vários treinadores e com o seu rival. Mas isso eu vou deixar pro próximo episódio. Bem, tem alguns itens que eu queria mostrar para vocês. Que dá pra gente pegar aqui na cidade de Vermilho. é Uma delas, se não me engano, é o tal do Versus Seeker. Que é uma... Um negócio que você pega aqui. Eu não lembro com quem. Eu vou tentar procurar. Eu acho que é bem com essa menina aqui. Ele reseta os... Os, os treinadores, os NPCs que você já lutou. Então você pode lutar de novo, uma vez por dia, com treinadores que você já lutou. Isso é bom pra você ganhar XP. É só você pegar esse item e ativar perto de algum treinador que você já lutou. Bem, é... dito isso, vamos ver outras coisas. Eu acho que tem uma... Ah, tá, ele fala aqui do negocinho. Assim, assim. Acho que é uma... Onde você vai pegar a vara de pescar, acho que é aqui, você vem e fala com ele, o fishing guru, e ele vai te dar uma Worldwood, que é uma vara de pescar velha que você vai poder pegar Pokémons aquáticos pescando. Ele me deu já a vara? Travou? Ah, travou! Bem, eu vou desligar e ligar novamente e já volto com a vara de pescar. Hello IT! Have you tried turning it off and on again? Hello, IT. Have it it desculpa aí, o servidor caiu. Na bagagem tem uma coisa. Não chegou que a APD aqui é o Wood. então a gente vai poder usar a vara de pescar para pescar Pokémon. O pokémon mais tradicional que a gente vê, né, a gente vê o pessoal pegando, é, é o Magikarp, que é bem fácil de morder o Ace, então vamos ver provavelmente o Magikarp, como a gente já sabe, se for outro a gente pega, mais mais Magikarp não. Tem muita gente que gosta de jogar com gerados, então o que, que eles fazem? Eles vêm até aqui Pega o um Magikarp, que é incrivelmente difícil de falar, porque não tem um ataque em Tem nada, a menos que se sim, algum TN, alguma coisa entre ele, que eu acho que nem sei se é possível. Mas enfim, como o pessoal não gosta de treinar Magikarp, eu particularmente não gosto, uma opção viável é você pegar o Magikarp, levar até o Daycare, deixar ele até o level 30 e depois eu faço a um level que vai ser o suficiente para ele evoluir nos gerados. E essas eram as duas coisas que eu queria mostrar pra vocês aqui no episódio de hoje Bem pessoal, antes de ir embora, quero dizer uma coisa aqui pra vocês que eu tava esquecendo já eu Até cheguei a gravar o final do vídeo, mas eu lembrei disso aqui pra, pra mostrar ainda Se você vier nessa casa aqui que eu entrei, você tem que vir e falar com esse cara aqui E ele vai contar pra você uma história sobre... Sobre os pokémons que ele gosta, não sei o que lá E vai falar bastante coisa, tipo Vai parecer que é só um tipo um filler, alguma coisa pra encher o saco Mas se você ouvir a história dele até o final Depois ele vai te dar o que? Ele vai te dar um voucher de bicicleta Aqui, ó Não, é aqui, ó Bike voucher Com esse voucher Você vai conseguir Ir lá até a cidade de Cerulean E pegar finalmente a sua bicicleta de graça Aquele ali é o, é o clube Pokémon, então, só pra você gostar de Pokémon, você já ganha uma bicicleta for free, de graça. Então eu vou lá pegar a nossa bike e usufrui dela, né, porque agora a gente vai poder até treinar ali na, na rota. Eu, teve uma vez até que eu tava jogando, acho que uma das primeiras vezes que eu joguei que eu não sabia que dava pra ir de bicicleta ali. E, na verdade eu até esqueci, né, comecei a jogar e esqueci. Segui o resto do mapa, e depois quando eu tava lá no level 50, 60, lá no último ginásio Aí eu tava caminhando aleatório pelo mapa, tentando evoluir, pegar pokémons, montar um time e tal Aí eu cheguei naquela rota ali, tinha um monte de gente de bicicleta e, e vários treinadores pra lutar Tipo, não deu tanto XP porque é uma rota não de level tão alto, mas acabou sendo bem útil também e como eu não tenho o cut, ainda vou vir por aqui. Mas vou dar o um pulo aqui porque agora nós vamos conseguir a nossa bicicleta. Um trocando dois ali. Bem, chegamos na loja de bicicletas. Vamos pegar a nossa bicicleta. Estranho seria se eu viesse pegar um carro, né? Mas é uma loja de bicicleta. Aqui. Sim, isso é um voucher de bicicleta. Olha lá. Agora a gente tem uma bicicleta. Muito obrigado. Eu não sei como é que faz para ativar a bicicleta direto Se você apertar C, você abre o seu Trainer Card D é Friends List B é a Bag Vamos ver, Bicicleta Eu não sei como é que faz para... Mas enfim, agora tem uma Bike também uhum. Não anda tão rápido quanto eu achei que eu ia andar Acho que eu ando mais rápido correndo Mas enfim, agora tem uma bicicleta e quando eu entro dentro de casas ela some Olha lá que chato. Daí depois eu tenho que ativar de novo Eu ainda vou descobrir como é que faz pra Colocar um comando pra bicicleta Deve ser... O F1, F2, alguma coisa assim Deve ter que configurar Vou descobrir e no próximo vídeo A gente dá uns rolés de bike aí Botando lá no SSN Em busca da nossa Terceira Ir Valeu pessoal, espero que tenham gostado, se gostaram, cliquem em gostei e obrigado pelo seu apoio, se você gostou, se você clicou em gostei, porque pode demorar só dois segundinhos, mas faz toda a diferença pra gente. Muito obrigado e até a próxima! colocar um comando para pegar um item, alguma coisa, é só você pegar e arrastar ele até ali no canto da tela, você pode ver aqui, ó, colocar no F6, por exemplo aqui, se eu apertar F6, toda vez que eu apertar F6 aqui no jogo, eu vou começar a andar de bike, ó, olha eu de bike, Uhul. e é um comando muito útil, e se eu apertar F6 de novo, eu saio da bike, subo na bike, desço da bike, subo da bike, enfim, é isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima!